E eu, eu, eu, eu vou fazer a Lula mais, mais nova do que eu, a Lula. A em casa não. mais velha, João, era a Antônia. O Gerardo não. morreu, a Antônia morreu. O Gerardo, meu cunhado, Gerardo Moreira. Gerardo Moreira? É, ele morreu lá na. Mas ele moraram na Ristinha. Eu não a lembro dessa. Antônia, da Antônia, a mo, a Antônia é a mais velha de casa. Não a lembro dela, não. Da Antônia, não? Não, mais velha de casa, Antônia. É porque ela casou nova e ficou morando longe, né? É. é. A Antônia casou com 16 ou 17 anos. Nem casou, ela fugiu com o Gerardo. Acho trompa, que eu né? Não, eu conheço. Antônio. Pois é. O senhor casou aonde, seu João? Foi Quando tarde, o senhor casou? Eu casei lá na, na igreja, <coughs> lá embaixo, na nossa senhora da Conceição. Ah, lá no centro. Lá no, no centro. E eles preparar o senhor. Em 1949 que eu casei. E eles prepararam o senhor? Quem preparou foi a tia Lula que a consertou a. Lula que amarrou minha gravata para mim casar. É, então vamos contar isso pra ela. Ela vai, ela, ela vai falar assim: vocês são ordinários. Tinha que ter me chamado para eu ir lá também. Mas nós não esperávamos encontrar vocês. Ih, é. não anda na né? Já está tá aqui, tá aqui aquela andadorzinha, aquela coisa. Não gordou muito. Ela é. tá gorda, é. 87. Mas ela falou que vai ser a última que vai. Ele levou lá na Santana, esse dia onde nós fomos criados. Santa, fazendo a Santana lá. Da, lá valeu, lá, parente. Ô, é. parente, valeu. Se você quiser lá, eu, eu, a só para ter um papo aí com eles, eu estou aqui, eu fiquei contente. Eu uso cadeia de rota o... eu uso de rota o... eu, eu, eu, eu, eu não mando. O que, é, que, é que, que aconteceu? O catel, eu se de carro, ah, é, quebrou espinho. Acabou que lá tudo, lugar da colônia é só mato, desse jeito assim, lugar da colônia mesmo. Faz muito tempo, tem 28 anos, isolada. aí eu perdi a... Ah, ah foi hoje boa. a fazenda acabou as uhum, colônias tudo, isso, né? não. Não é. a colônia lá do, do Tenente Jacinto, lá no <coughs> Caquará, <Caparabra, coughs> tinha umas 20 casas lá de colônia, de colônia. Acabou tudo. Nem a acho, acho, acho que tem. Que tem só umas duas Nem acho que não tem. É. Das antigas acho que não tem nenhuma casa lá mais. Acabou tudo. Quer dizer que só aqui, você tá com quantos anos você tá? Só aqui, aqui dentro? Você? Ou oh, a vida quatro. inteira, isso, tudo isso? Você falou que está com 4 anos, veio pra cá? Faz uns 82 anos. É 82, né? 42. É 82, 4 anos, com que é a Minha pra cá. mãe e de casado. É isso aí. Então você só vocês dois estão tá trabalhando em sítio? Só esse menino aí? Só. Não tem retireiro quando, não? Quando aperta. Mas não precisa, aqui não precisa madrugar para tirar leite, não. O caminhão não vem tão cedo não, não, né? Não precisa nada. Nós começamos a tirar leite é 7 horas já, até que arruma para leite É, orden a tem que lavar tudo, senhor. Lavar aquela coiseira lá, vixi. Eu vejo lá no Arnaldo, Ferreira lá. Pois ah, lá. é. Ô, Reinaldo. Vamos lá. Vamos, vamos lá buscar a <coughs> garrafa de café lá, para beber café. Vocês não querem chegar lá? Nós não, não vamos chegar não. não. Tá Nós não vamos tá. chegar, não. É ruim para andar. É, eu sou ruim para andar, mas eu... Ele não anda. Você tira... é. anda tirar a cadeira dele lá. É. Mas eu também ficar andando aqui... No... não gosta no... né? É ruim, né? É. é quando é lugar que tem muito cimentado, é lugar limpo, assim, até, até às vezes tira, é. né? Fiquei muito contente Obrigado. de ficar aqui. Igualmente. Com... Eu já conheci né? o senhor, já conversei com o senhor uma vez. É. Hum, né? eu não lembro, não. E aí hoje eu vim aqui com a minha esposa. E hoje, eu, conversando com o senhor João Carrijo, ele perguntou hum. o que Já que eu era. Hoje? Não. Sexta-feira. Sexta e sábado. Ele tá lá tipo. perto da Franca, é. lá na Cachoeira? É, é. é eu sei. Ele eu comprou ele... um pedaço lá. Ele mora lá. Tá criando uns bois lá. 55 alqueiros de ele é vizinho terra. De vizinho do Pianura. É. É. E vai é. ali, é bom. bom. Curto, era um medonho aquilo ali. É. Muito, redonda. Chiminete lá até hoje. A melhor que tem é ali. Viu, João. Chiminete lá até hoje. É. Que aquela fazenda era grande. Grande. Cachoeira era grande. Lá tinha duas colônias. Eu ia jogar bola lá, com a moleque. Pois é. Hoje não tem mais nada. Não, Só não tem o João Carreira e o Miguel. O Miguel Pianura, que tem o Pesca que Pague. Pesca que Pague, lá tem. Beirando, beirando o era muito grande, né? E... O Carrejo teve e... terra aqui perto, não teve aqui por aqui? Eu não sei. O João Eu não Carrejo. sei se o dono de lá tinha muito filho ou não. Hein? O João Carris não, era, não teve aqui perto? Aqui não, de terra. não, ele era do Ibiraci, tinha fazenda lá, perto de Capitinga. Ah, perto de Capitinga. Daquela região. Ah, então não era aqui não. Era pra lá. E ele que perdeu o filho, né, com o trator, né? Aquela vez que é. tombou, o trator tombou. O filho dele de João Carris, morreu. Hein? Lá beira na beira na